A mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu trago pra vocês Como fazer pra maquiagem durar O dia todo Eu espero que vocês gostem dessa dica E ó, corre, se inscreve no canal Que vai ter muita dica boa aqui Curte meu vídeo Compartilhe com todos os amigos de vocês Então, bora! É... Por, faço um vídeo maquiando E coloco a voz por cima Dessa vez vai ser diferente, vou fazer junto com vocês como que vai ser essa minha maquiagem, essa minha preparação de pele Primeiramente, não esqueçam de lavar o rosto de vocês com sabão Depois vocês vão passar um demaquilante Eu uso essa água micelar e adoro ela Ela é ótima Ela vai tirar toda a minha oleosidade da pele Em seguida, eu vou passar um primer Esse primer que eu comprei, ele é da Ruby Rose Ele tá até acabando, tá vendo? Outra dica eu passo bastante primer, porque como vai ser o dia todo essa minha maquiagem, então eu preciso o que? Que ela segura bem hora. Vem o truque. Já vem o truque de uma vez. Eu descobri que eu misturando uma base, uma cobertura maior, com a base fluida, funciona porque quando eu passava uma base com cobertura alta, no final do dia a maquiagem. Fica toda craquelada. E a mesma coisa com essa super fluida. Então, o que eu descobri? Eu vou misturar as duas. Ai, tô fazendo bagunça. Tá. Aí você vai pôr um pouquinho. Assim. A mesma coisa eu vou fazer com essa base fluida. Eu vou colocar três gotinhas dela. Três gotinhas. Venho com meu pincel pra poder aplicar a base. E vou só depositando, viu, gente? Assim, ó. Depositando. Ela. Meu espelho tá aqui, então fica mais fácil... Aí, vou só dar pequenas batidinhas e vou passar por baixo também, ó. Tampar minhas orelhas, orelhas, e vou trazendo o resto que sobrou para o meu pescoço também. Agora vem o truque. Eu vou pegar a minha esponja de passar base Vou pegar a minha água micelar e vou dar uma umedecida, tá vendo? Agora eu vou espalhar essa minha base. Agora eu vou vir com o meu corretivo tá? Estes dois Eu já fazia esse antes Esse truquinho antes E eu vi também que Outras youtubers Também estão fazendo Tenho essa base aqui Há bastante tempo e eu não sabia o que eu ia fazer com ela Então eu costumava misturar Porque no meu caso Só assim tapou minhas olheiras E não ficou aquela cor Muito... Eu não fiquei muito branca Porque eu fico muito branca com esse corretivo Da Mary Kay Aí eu vou fazendo pontinhos No de cá Pontinhos, tá vendo? Sim, e aqui sim também Pra gastar o restinho do corretivo Aí venho com essa esponjinha Vou dar uma molhadinha nela também Acho que tá até velhinha, tadinha Guerreira é essa aqui E vou espalhar também Olha a diferença de um olho pro outro. Já dá diferença, né? E a mesma coisa eu vou fazer com esse aqui. Não é... O segredo é, não é você arrastar, é você dar leves batidinhas. Agora eu vou pegar o meu pó. Esse vem um truquezinho. Eu aprendi no canal, inclusive, da Boca Rosa. Eu assisti... E achei muito legal essa dica, eu testei e achei que valeu muito a pena. Eu vou pegar um pó compacto, eu vou pegar uma esponja, como eu não tenho aquela esponja de pó compacto, porque eu perdi a minha, eu vou usar essa esponja maiorzinha mesmo que eu tenho. Então, eu vou pegar muito pó e vou aplicando por toda a minha pele. Isso vai fazer com que eu vou selar a minha base e vou fazer com que ela dure mais. Este é o segredo para sua maquiagem durar o dia todo. Passei o pó e o que, que eu vou fazer agora? Eu não vou ficar com o dia todo com essa maquiagem. Vou pegar um pincel de pó mesmo e vou tirar todo o excesso desse pó. Pronto, gente. Tirei o excesso do pó. E agora eu vou fazer os contornos. E já volto. Minha pronta. Tudo pronto. Tô linda, ó. Só passar a mão no cabelo agora e tá maravilhoso. Mas essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no meu canal se você é novo aqui. Deixe seu like, comente aqui qual vídeo que vocês querem que eu faça. Que eu irei fazer sim. Super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, viu, gente?